70% por cento da população de Pisca eram judeus, não é isso? E desses, praticamente só sobraram oito, né? Memória engana, não posso reconhecer nada. Eu acho que foi aqui. Aquele é 57, está o um número lá. Então, na então, verdade. Então, deve ser esse. Bom, isso aí já faz 46? 67 anos. Quase ninguém tinha sapato. Não. E nós andávamos com o quê? Com sapato. Nós, com sapato. E uma dessas casinhas, mamãe morava, com batalha. Ficava sentada no bairquinho, com amiguinhos, barcos passavam. Minha mãe tinha um antigo amigo, ele perdeu a família toda e ela soube que meu pai foi morto. E ele ia emigrar para a Austrália. E... Queria convencer ela para nós emigrarmos também. Mas eu disse: não, de jeito a nenhum, Polônia é minha pátria, polonês é a minha língua, e eu vou estudar pediatria.